Nem só de literatura vive o homem e a mulher, né? Verdade? Eu li esse livro recentemente, Atenção Plena, Mindfulness. Espero que entre em foco. Eu sempre acho que não vai entrar em foco. Esse maluco aí, que escreveu o livro, é um pesquisador de Oxford, Mark Williams e Danny Penman. Falar um nome estrangeiro é sempre um problema, porque você vai errar a pronúncia, né? Danny Penman e Mark Williams. A tradução... quem traduziu isso? Ivo Koritovski. Ivo Koritovski. Eu tinha que ser capaz de falar Ivo Koritovski com facilidade, porque meu nome é Beliassof, é judeu russo também. Enfim. O que acontece? Você medita? Você sabe o que é meditação? Vou contar uma micro historinha pessoal. Eu medito desde os 11 anos de idade. Oh! Nada de ó as pessoas escolhem formas de lidar com a adolescência. É difícil para todo mundo, adolescência, né? E não é diferente pra mim, foi difícil para mim também. Tem gente que vai ver seio, tem gente que vai fazer esporte, nota-se que não foi a minha opção. Eu decidi meditar, sabe, sei lá porquê, o bateu da minha mão de livro, aí fui estudar, é desde os 11 anos de idade que eu leio sobre meditação, pratico meditação de alguma forma. E eu acabei desenvolvendo um pouco. Né, pela minha intuição, mesmo um pouco lendo daqui lendo dali, um tipo de meditação que se parece muito com a meditação mindfulness. Mas, mesmo tendo lido bastante esse tempo todo, acabou que o livro foi útil para mim, mas com reservas. Eu não vou avisar que não tem spoiler, porque não é literatura, não faz sentido spoiler, né? Como é que desenvolveram o mindfulness? O pessoal começou a ver que a galera que meditava, coisas de meditação budista, taoísta, etc. Tinha um monte de vantagens, tinha um monte de coisas, de características interessantes, psicológicas e até físicas. Resolveram estudar isso de forma séria. Esse cara foi um dos caras que, que estudou de forma séria. Tem um outro cabatezinho, alguma coisa assim, vou colocar o nome dele aqui, que é mesmo o Criador. Mas o livro dele estava mais caro, eu preferi começar por esse, que era um pesquisador também. Então, começaram a estudar e verificar exatamente que tipo de efeitos a meditação causava, que tipo de efeito cada tipo de meditação causava, e foram desenvolvendo uma técnica, um conjunto de técnicas de meditação que te dão vantagens físicas, psicológicas e etc. E, cara, por que eu acho que é necessário? Porque a gente vive uma era de hiper-exposição à informação, a conhecimento, a estímulo. Se você não treinar para você dar um tempo de parada para o seu cérebro, para a sua mente, cérebro e a mente são duas coisas diferentes, né? Um tempo de parada para a sua mente, ou melhor dizendo, um tempo de liberdade para a sua mente, você acaba virando uma vítima desse fluxo incansável e inesgotável de estímulo, informação, dados, cultura e etc. A gente não consegue parar. Eu estava contando que era meditação para alguém e eu falei assim, meditação conduzida, né? Que o cara pense em não sei o que, preste atenção na sua respiração, aí eu parei de falar, porque esses vídeos são assim, o cara para de falar 15 segundos, 20 segundos, eu parei de falar nem 3 segundos, a pessoa falou assim, acabou? Não, calma, eu parei de falar, não tem nem 3 segundos. E é importante, se você está ouvindo o tempo todo alguém falando, você não consegue ter seus próprios pensamentos, e os seus próprios pensamentos, de certa forma, eles são como se fosse alguém falando na sua cabeça. É mais ou menos essa a base da meditação Mindfulness que não consiste em esvaziar a sua cabeça, consiste em você não ser um escravo uma escrava dos pensamentos que acontecem é, turbulentamente, desordenadamente, caoticamente na sua cabeça. Então as técnicas vão por esse sentido, são técnicas que te ajudam a lidar com os, é, o pensamento caótico. Basicamente isso. Não dá para falar o livro inteiro, num né? videozinho comentando o livro, mas você pega lá o livro para ler e aí tem o seguinte esse livro passa técnicas legais? passa, aprendi coisas com elas? aprendi, revisei coisas com ela, revisei, corrigi coisas que eu fazia errado, que eu podia fazer melhor? também, mas o livro tem um problema ele tem uma coisa que é, as pessoas chamam de autoajuda mas não, não deveria nem chamar de autoajuda porque não ajuda ninguém nisso mas acabam classificando como autoajuda que é aquele padrão de mostrar soluções, como se elas fossem uma panaceia para tudo, como se fossem perfeitas, como se não tivessem contraindicações, falhas, problemas, defeitos, né? E tudo tem. Tudo tem. Beber água faz mal se você beber demais, né? Respirar faz mal se você respirar de uma forma ofegante por muito tempo. Então tem. No final do livro, assim, ele dá uma corrigida nisso, ele fala em como lidar em riscos de você meditar errado de você escolher um caminho errado para meditar ou assumir determinadas posições que eu imagino que talvez ele não tenha dito no começo para as pessoas não se desanimarem de ler o livro logo no começo mas não sei eu não concordo muito com essa estratégia não acho que você tem que falar desde o começo porque né, o cara é pesquisador né ele devia pensar nisso. né? Quando a gente forma uma imagem, a gente tende a seguir naquela imagem. Então, a meditação, mindfulness, a atenção plena vai me salvar dessa coisa horrível que é a mente analítica e vai me colocar no universo da mente sintética e eu vou viver no mar da tranquilidade da mente sintética, que eles não chamam de Sintética e analítica, eles chamam de atuante e outra coisa, mas basicamente isso, né? Uma vai no automático, né? Seria a mente mais analítica que analisa, classifica, metodifica e pronto, já sei como é que faz isso e vou no automático, né? Enquanto a, a sintética ela é mais intuitiva, não sei o quê. mas ele fala insistentemente né? que as duas são importantes em determinados momentos, você tem que saber identificar, mas eu acho que o livro poderia escapar de vários mortes, de vários probleminhas, armadilhazinhas da autoajuda ruim, que estão lá. Apesar disso, eu acho que as técnicas estão bem descritas, estão bem organizadas. Tem uma coisa que ele podia fazer também logo no começo, é falar, olha, as quatro primeiras semanas são para você perceber esses mecanismos de automatização do pensamento e que tornam o pensamento caótico e engessado. As outras é, quatro semanas... As primeiras quatro cinco as outras quatro três semanas, são para você é, realmente mergulhar nas vantagens de você se libertar desses ciclos viciosos de pensamentos que não, que não estão sob o seu controle. Controle não é a palavra certa. Né? Mas que, é, rebeldemente, não saem da sua cabeça. Né? Ou que ficam mecanizados na sua cabeça. Então, ele podia dividir um pouco melhor essas coisas. Acho que facilitaria a compreensão do livro. Mas... Vale a leitura, gostei. Vale principalmente buscar informação sobre Mindfulness. Tem gente que faz uns cursos também. Tenho, eu vi duas palestras do Damiano, não vou lembrar o sobrenome dele agora, vou ver se eu coloco aqui na, escrito aqui embaixo, de uma organização chamada Claramente, que atua aqui no Brasil. Me passou muita firmeza o, o, o discurso dele, assim, a, a fala dele, que me deu uma visão bem legal do que eles veem como é, atenção plena. E não é aquele discurso, sabe, assim... Olha, você, depois que você vê essa fala, você vai ter que, de qualquer jeito, comprar meu livro, fazer meu curso, não sei o que não. Você já vê, aquilo já fica bem localizado, bem localizada, para até seguir com as suas próprias pernas, com a sua própria cabeça. Eu fiz já um vídeo sobre meditação. É até interessante comparar o que eu falei antes. Vou colocar aqui, né, o link... Que eu falei antes, como que eu falei agora, porque eu falei só basicamente de um tipo de meditação, que é a meditação de você estar aqui agora. É uma meditação bem mais ativa, de olho aberto, andando, que fala no livro também, que é outra coisa que poderia ser melhor, talvez no livro, poderia falar mais desse tipo de meditação mais ativa. Ele fala um pouquinho, mas acho que tem uma importância mais fácil, eu acho, para o ser humano moderno meditar andando, meditar no ônibus, meditar sem ter que se distanciar do mundo, sabe? Eu acho porque não tem como se distanciar do mundo por muito tempo. Aí depois que você faz essa meditação ativa, de repente você se anima de sentar num lugar com poucos estímulos e ficar lá uma hora meditando, que seja, né? sendo que acho que cinco minutos. Que é uma coisa bem legal no livro, viu? E já serve, de repente, desse vídeo já, já, já te ajuda bastante. Ele fala de uma meditação curta de três minutos... Que é um minuto você é, respirando, um minuto observando teu corpo, um minuto tentando né, ficar é, desapegado ou desapegado dos teus pensamentos. Que já dá uma é, renovada, já dá uma baixada de bola, já te coloca mais centrado, mais centrada. Eles chamam, até o um nome para isso, respiração dos três minutos, respiração dos 3 minutos, meditação da respiração, acho que é isso. Enfim... Como todo livro, quando a pessoa para para escrever sobre o assunto, ela acaba organizando melhor as ideias do que se você vai desenvolvendo aquilo meio informalmente. tem que voltar a dizer, porque realmente me incomodou muito, até metade do livro, que ele não tem um discurso muito objetivo de cientista, sabe? Parece que você está lendo um livro de um guru da nova era, sabe? Não nas técnicas, mas nas coisas que, eles colocam, que ele coloca entre as técnicas. Eu fiz um monte de anotação, no começo eu fazia tanta anotação, que parecia que eu estava anotando uma página e meia para cada página que eu lia, sabe? Então, leia com uma certa um certo reserva, com cuidado nesse negócio, de repente, o do cara que criou mesmo, que é do MIT, se não me falha memória, o que eu estou chamando de kabat que eu devo estar falando errado o nome desse cara, pode ser um livro mais objetivo, mais sério, nesse aspecto. Bom, espero que isso te ajude a pensar em Mindfulness, se não deu para você entender direito, reclama aqui comigo nos comentários, de repente tento fazer uma coisa mais objetiva, mas é... falando mesmo de cada semana, que são oito semanas o programa deles, tem uma razão lá explicada, faz sentido. Espero que seja útil para alguma pessoa que você conheça, fique à vontade para compartilhar, assinar o canal, se você está curtindo os vídeos que você está vendo aqui. Enfim. Seja feliz, viva intensamente. Mas viver intensamente não é viver caoticamente. E o mindfulness pode te ajudar com isso. Tchau, tchau. Um pouco arbitrário... Agora, eu acho que todo mundo deveria começar a meditar jovem? Acho que sim, cara. Acho que sim. Você pode estar pensando assim... Pô, meditar é chato, ficar esvaziando a cabeça... Já começa a meditação, não é isso? Por que, que não dá destaque para quem traduziu o livro, né, cara? Tinha que ser... Pá! Tradução de... Tradutor, Ivo Corot... Vai ser mais difícil ler o nome do brasileiro do que dos, do, do, do, do, do estrangeiro. Ivo Corot... Ivo Corá Ivo Cori... <risos>